Outra coisa que a gente vê uma dúvida muito grande é em relação à hipertrofia. Hoje em dia, muitas pessoas buscam isso, o que é interessante. A gente sabe que tua quantidade de massa muscular é um fator de longevidade, é importante para a longevidade, é importante para equilibrar o seu percentual de gordura, é importante para você equilibrar a tua massa de gordura. A gente sabe que o músculo tem várias funções endócrinas, principalmente metabólicas. Então, você trabalhar e fazer um exercício para ganho de massa, Massa, é ótimo, isso só tem a ganhar. E será que você é tão dependente, se você quer ganhar massa, você tem que aumentar muito a sua quantidade de proteína para ganhar massa? Eu normalmente eu gosto de fazer uma brincadeira com meus pacientes, que se você olhar, por exemplo, um cavalo, que é um animal ali que é muito musculoso, tem muito músculo, um touro, por exemplo, eles comem massa. Então, assim, isso prova que você não precisa necessariamente ingerir altas doses de proteína para você criar músculo. E Sim, o que você necessita é do carboidrato e do aminoácido essencial que você pode ingerir. Hoje nós temos opção não só de origem vegetal, existem várias proteínas vegetais, aminoácidos de origem de proteína vegetal. Como você pode até ingerir um aminoácido essencial, hoje em dia a gente consegue é, manipular isso, você consegue comprar isso já pronto. Então você não tem que comer essa quantidade toda de proteína. Lembre-se sempre do cavalo de corrida ou lembre-se sempre do touro e que eles comem mato. Eu acho que tem muito mais músculo do que eu ou de repente de qualquer um de vocês que esteja assistindo esse vídeo agora, né? Outra dúvida muito frequente em relação a isso é a questão do metabolismo basal, né? Que é o que você gasta no teu dia a dia. Então quando a gente quer emagrecer, isso é através de bioenergética, de energia, de atividade física, o que, que é mais importante? A dieta ou atividade física? Quando a gente fala em emagrecimento, com certeza a tua dieta, a tua restrição calórica vai ser mais importante que a tua atividade física. A atividade física vai corresponder a 10, 15, 20% do teu gasto diário e 80, 70, 80% vai ser o quê? O metabolismo basal é o que o teu corpo gasta para se manter, para dormir, para fazer tua higiene, para escovar o dente, para fazer a digestão. Então a tua dieta é muito mais importante nessa fase do que o exercício físico. Sabendo que o exercício físico tem sua importância óbvio, sou um defendedor disso aqui, tem várias outras funções, mas para o emagrecimento a dieta vai ser mais importante, o teu gasto basal no dia, o que você gasta com as tuas atividades normais é muito maior do que você gasta na verdade na própria atividade física. Então isso é outro mito, foque na na dieta de vocês, se vocês estão pensando em perder peso, mais do que na própria atividade física, isso vai ter um resultado mais rápido para vocês, não tenham dúvida disso.